Fico preto e branco quando eu sou do centro. Fico vintage. Oi, Bo. Mas o que está fazendo? Vadéo, com a tua vida filha da eu... puta. Não.